E esse é o início, né? Você, depois de ter se cadastrado, colocado sua senha, tudo certinho, você vem aqui e escreve bitrix24.net. Após isso, ele vai conectar lá na, na plataforma da Bitrix. Também isso é só a primeira vez que você tem que fazer isso. Depois não precisa mais. E vamos lá fazer o login, né? O meu login aqui é proffc .com, ok como eu já tenho minha senha cadastrada então isso aqui é apenas um exemplo ok pessoal apenas um exemplo pode ser para o curso de microscópio pode ser para o curso de endoscópio phâmetro balança digital não importa aqui eu vou entrar na plataforma de microscópio, ó, CPMA microscópio, acessar, que é a mesma coisa, ok, é a mesma coisa para qualquer, qualquer um, na hora de cadastrar, não cadastra com Facebook, o Google, não, cadastra normalmente, põe ter um nome, uma senha. Porque se você usa Facebook, dá um trabalhão danado. Toda vez que você for entrar, você tem que entrar no Facebook. E aí demora muito mais, né? E você se cadastrando normalmente. Pronto, eu tô aqui no. A plataforma interativa, no caso aqui do microscópio. Aí você vem aqui no mais, tá vendo? Aqui do lado esquerdo, ó, mãozinha aqui do lado esquerdo mais. Você clica no mais, ele vai abrir o fluxo de atividades. Aí você clica aqui no fluxo de atividades. clique aqui no fluxo de atividades. Vamos aguardar, né? O computador tá no muito lento, ele está sobrecarregado abriu aqui o fluxo de atividades e aqui você vai navegar que nem Facebook ó. tem um aluno aqui novo cadastrado e aqui você navega né vai subindo as páginas e aqui você vai vendo as videoaulas todas né aqui multímetro tal a parte de eletrônica a parte de ótica né mais ótica todas as videoaulas todas as aulas estão aqui obviamente vocês aqui no caso ó, é foco lógico eletrônica digital que o teu curso te ensina aqui. obviamente você não vai ter acesso a todas principalmente se for um aluno novo. portanto os alunos novos serão uma sequência né se você for lá no na, na, no site oficial você vai ver que tem uma sequência né tem uma, uma Forma de se trabalhar, eu não posso começar a casa pelo telhado. E os alunos ou os pretendentes a treinando, né? Alunos não vai ter acesso a quase nada, né? Uma coisinha normal, obviamente, você vai ter acesso e por um tempo é determinado até fechar o negócio, né? No caso aí seria um negócio com departamento de cadastro financeiro, ok? Então isso aqui é apenas um pequeno exemplo, são várias as matérias, né? São várias as técnicas ao qual englobam os equipamentos, porque nós ensinamos tudo, né? Ensinamos tudo. Você colocar um equipamento na bancada, você vai conhecer todas as técnicas, mecânica, elétrica, eletromecânica, eletrônica, ótica, asséptica enfim, tudo, né? Tudo que é, é pertinente ao curso. Maiores informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp, ou pela, pelo próprio site, ou e-mails, né? Vai estar tudo aí. É, quem estiver fechando negócio conosco, essas informações serão tudo passadas aí via WhatsApp, ok? Abraço a todos e sucesso! para todos vocês!